Olá, que é o Bel, e bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, vou dar o um salve pro pessoal, que me deixou o um salve no último vídeo. Então, um salve pro Richard Vieira, pro Calenzo, Grande Felipe, pro Ari Leandro, o Single Shot AK, o Sterne e o GDDR. Então, um salve para vocês, muito obrigado por assistir o outro vídeo, e se você quer um salve no próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Então, bora pro jogo. Então galera, eu estou trazendo o um Minion Master, ele praticamente é igualzinho o Clash Royale E junto comigo estou aqui com o nosso amigo Vitor Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia <risos> Depende da hora que você estiver assistindo Então vamos mostrar um pouco sobre ele é, Primeiramente tem o um Shopping, vou mostrar o Shopping aqui que você pode comprar Power Tokens. Power Tokens é tipo uma caixa pra você abrir pra vir carta. Ou você pode comprar com o dinheiro do jogo que você vai ganhando. Ou com o dinheiro virtual, que são os Rubi. Que é, ó, você vem aqui e compra os Rubi. Aí você vem aqui e compra os Power Tokens. Pode comprar os personagens também. Lembrando que três deles sempre ficam de graça em cada semana. Então é bom você testar antes. Ou ver algum vídeo sobre ele e tudo pra ver se vale a pena comprar ou não. E as arenas também, ó. Tem as areninhas bonitinhas aqui, ó. Que você vai modificando. É, é bom você fazer o tutorial, que é esse play solo, até o final Que onde é, você pega level 10, e level 10 você libera as quests diária. Então é bom fazer Os power token, vou abrir um aqui pra vocês verem Ó, você Pega e abre um É como se fosse abrir uma caixa, lembrando que os azuis são os raros, então se cair um azul, comemora Ai... Não, não caiu Meu... Caiu uma carta normal e o roxo deve ser hiper raro, mas eu nunca tirei, então não sei. É, então. Tem um roxinho também. Vamos abrir mais um, vai? Tem mais um aqui? Ó, tem um roxo aqui, ó. Se cair é nóis. Ih, tá longe. Ó, vai cair um rarinho, hein? Ah, uma carta rara. Tá bom. Ó. Pronto. Eu não vou equipar eles, porque eu tenho que testar antes de jogar. Depois de fazer, você vai terminar o jogo no level 10, ou 11, quase. Então aí você pode ir pro online, eu vou jogar uma partida online, eu tô é, madeira 5 Aí você vai o pano pra pedra, depois pra bronze, bronze, prata, provavelmente ouro, diamante, platina, essas coisas Eu falei na ordem errada, mas é isso aí O Vitor tá em que, que é elo, Vitor? Eu tô bronze 3, hein Bronze 3, eu tô aqui, eu ganhei uma partida, só que não pegou a gravação, então estamos de novo aqui Ó, achou aqui jogar contra uma pessoa do mesmo elo aqui, ó Então É bom isso, é uma notícia boa Vou colocar dois soldadinhos aqui Um pra cada lado, Foi põe no meio Ih, não foi Então vamos mandar aqui, ó O importante é capturar o meio Por causa do, do, da experiência do seu personagem Aí vai dando uma experiência pra ele Então é sempre bom Ixi, Esse bichinho é forte, hein É nervoso então, Vamos colocar esse aqui pra segurar Ó, dragãozinho, pra, pra eu ganhar de dragão, só com. Pera aí Aqui, ó. Só com um isso que ataca aéreo. Como eu não tenho, putei. Isso quebra a minha perna! É bom demais, padrão. É, minha... é como se fosse um defeito do meu personagem. Ele não ataca aéreo, então eu dependo das minhas cartas. É, é um pouco ruim, cara. Eu não tenho muita carta. Vamos segurar esse aqui agora um pouco. Coloco isso aqui. Até que, até que ele joga bem. Esse carinha. Eu tô ferrado. Ainda mais se eu souber da né, minha fraqueza. De novo eu tiro dragão. Vou aqui é pra segurar o dragão um pouco. Até eu colocar outro dragão aqui é pra ir atrás dele, ó. Pelo menos já segura um pouco. Pronto. Agora eu vou esperar acumular um pouco de carta, né? De, de mana. Deixa ele vir ali, ó. Eu coloco esse aqui. Eles passam reto, que okay? Um não bate no outro. Põe isso aqui. Agora. Isso é um... Perk do meu personagem. Ele bota fogo na, no, no caminho aqui. Isso é bom pra caramba. Ó, ah, aqui tá dando choque. Aqui. Eu pego e mando uma bomba nele, ó. Tá deixando meu personagem ir. Agora é a hora de dano Agora vamos dar dano aqui vou Atacar com tudo Falta tá tanto que até mudou a música Que ele tá apanhando muito agora Aí vai com tudo, véio. vai mandando tudo Eu vou mandar o perk, o que acontece ó. Bota fogo Isso é do meu personagem, ó. no level 1 Ele faz isso Falta mais falta de vida né? Então, fodeu, matei Vou mandar um dragãozinho aqui Vou Mandar isso aqui pra segurar S Esperar aparecer uma bola de fogo Ai, cara, coloquei o errado aqui Coloquei o de choque de choque não vai deixar andar tá ligado, cara. A bola de fogo aqui, ó, pra terminar, ó. Já era, GG e aí, Vitor Boa, Deus! Ah, muito bom! Aí acabou, ó. você Amor, ganha a experiência. Foi de ó eu. <risos> eu upei pra Madeira 4 agora, ganhei um pouco de dinheiro. Isso daqui mostra o que você ganha quando você upa. Ó, no próximo, no Madeira 3, eu vou ganhar mais 50 dessa moedinha. Meu level. E é isso aí, galera. Não tem muito o que falar. Esse é o jogo. Se vocês gostarem e querem mais desse vídeo, desse jogo, é, deixa um like ou deixa no comentário aí. É, quer mandar algum salve, Vitor? Não, não. Tranquilo. Então é isso aí. Eu vou terminar no jogo por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Falou. Valeu.